Fala aí, molecada, beleza? você que não nos acompanha, tanto no André Vera Coelho como também lá no André Vera Coelho Games. Eu quero aproveitar aí para, nesse dia 31 de dezembro, desejar um grande ano novo para todos nós. Que 2019 seja ainda mais maravilhoso, ainda mais bacana, ainda mais produtivo para todos vocês. Seja aí no seu trabalho, na sua escola, no seu. enfim, não importa onde você esteja. Também nós do Bruxa do Brasil também, que vamos aí tentar ampliar essa, esse número de sucesso com a, com a torcida crescendo cada vez mais aí, é, fazendo com que mais gente possa torcer com a gente, estar com a gente em grandes momentos, grandes jogos, né? e aí o segundo turno, dá uma desliga aí pela frente, claro, evidentemente... É, na Rádio FT com jogos já, já da Copa São Paulo e Futebol Júnior que vem chegando por aí Tem uma bandeira quadriculada toda segunda-feira às 9 horas da noite Também, principalmente, os jogos do Campeonato Brasileiro Os jogos da Copa Libertadores América Que vão aí trazer um novo momento para a temporada do futebol brasileiro Acima de tudo, acima de que tudo que possa ser Ah, que acima de tudo Ano que vem ah, ano de novo à presidência, presidência, novos novo, tentativos, de novos caminhos, de novos possíveis melhorias diante de todos nós, é isso que nós podemos fazer. Então você aí que vai ah, passar essa noite aí de, de virada de ano, aproveite, reflita, bota suas ideias, ah, bota os seus planos para o ano que vem, as suas possibilidades, o que pode vir a ser 2019 e outra. Que nós possamos vir a ser um grande país como um todo. Que aí nós vamos ter algo andado pra frente. Então, você que tem uma diferença de ideia disso ou daquilo, agora não importa. Agora o que realmente importa é um país melhor, um ano melhor, que as coisas possam melhorar no seu dia a dia. Que acho que é isso que faz a grande diferença para muita gente. Tem gente que não se importa né, muito com, essa, com esse tipo de coisa. Mas acredito que para quem valoriza né, o dia a dia, com os amigos, com as pessoas, enfim, uh, com a área em questão, né, seja ela qual for também, você vai ter aí um 2019 muito produtivo, acima de tudo... Prosperando as suas ideias, eu acho que sempre é, deve ser o ideal aí de todo mundo e que deve ser o ideal de todos nós. Na, no dia primeiro, vamos fazer a primeira live lá do ano, lá no André Viracoelho Games. A partir de amanhã, nós vamos fazer também, no canal principal normal, todas as informações da janela de transferência que vai ser aberta nesta terça-feira e nós vamos ter aí. Toda uma projeção de segundo turno da Bundesliga As expectativas Tudo que pode vir a ser Um segundo turno E que por enquanto está sendo um campeonato Espetacular Em todos os sentidos aí Técnicos, táticos, enfim isso é uma coisa até que a gente vai falar No primeiro vídeo do ano Com um pouquinho mais De calma Mas No todo É isso é Essa é mensagem que eu tenho que passar para vocês Feliz Ano Novo, que venha 2019 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade E que as coisas possam seguir no seu caminho dentro da normalidade Sem que nada usufrua ou tire de algo que você não queira Ainda mais nos tempos que nós estamos tendo hoje em dia De tecnologia, de rede social, sabe usar a rede social, sabe usar eu o seu Twitter no seu Facebook, no seu, no seu Instagram, é, é, tenha a liberdade para fazer o que quiser, como quiser, acho que é assim que se anda o um nível, por exemplo, da felicidade, então, a, a curta muito bem isso daí, e para você aí que provavelmente vai ganhar a mega da virada, né? agora nesse dia 31 de dezembro, se você foi o, o, o, o, o vencedor ou não, o negócio, faz parte, ganhou, tudo bem, acontece, o importante é entrar no dia 1 de janeiro com toda a confiança possível de fazer com que 2019 seja um ano ainda melhor do que foi 2018, eu tenho certeza que você em casa também vai ter aí uma, um nível ainda melhor, seja no seu trabalho, nas suas condições, aí como todo, maravilha! Deixe seu like, divulga o canal para seus amigos, passem aí para toda a sua galera. E que 2019 tamo junto mais uma vez, uh, até porque vai ser um a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que temos. né? Então, 2019 é mais uma oportunidade de fazer ainda mais os sonhos poderem ser realizados, tá legal? Saudações, da para vocês. Um grande abraço e mais uma vez, feliz ano novo, garotinho!